Ultimamente, com mãos à obra, os decoradores têm tendência a trazer este tampo de cozinha. Rita, explico porque porquê isso. A verdade é que estes tampos de cozinha são super versáteis, meu Carlos. Sim. Para além de serem muito versáteis, têm uma cor linda e dá para fazer de tudo um pouco. Neste mãos à obra em específico, eu quero fazer um banco, vamos chamar uma peça de multifunções. Para além de ser banco, eu preciso que também seja uma secretariazinha para quando o Lucas for um bocadinho mais crescido e ainda preciso que seja a arrumação para ter umas caixas por baixo. É um 3 em 1 está a ver? Para esse efeito, eu fui ao Merlin e pedi nos tampos de cozinha para me cortarem com umas medidas específicas. Um tampo comprido para fazer de uma ponta à outra da parede e depois quatro pés para termos fixação e para não, e para, e, e, e para não balançar, não é? Okay. E depois para isso, agora vamos ter que explicar como é que, é que vamos fazer isto, não é? Eu gosto da parte gira. Não, o, que eu, o que eu gosto é o seguinte, assim, parafusos. Mas como os decoradores não gostam de ver os parafusos à vista e não temos tempo para o restapar, não gostamos. Não gostamos, não gosto. E o que é que eu trago aqui? Esta esquadra. Ah, sim, sim! Esta esquadra, esta esquadra é excelente porquê? porque é uma esquadra que é reforçada porque tem aqui este ano meio, vai fazer com que o banco não vá andar para trás e para a frente. E pomos aqui no tampo e aqui no pé. Exatamente, fixamos ao tampo e ao pé e está feito. Boa! Então vamos a isso! Mas Mãos à obra! obra. do banco, já está. Impecável, olha lá. Impecável, já viu? Agora, falta a parte da arrumação, não é? Ok. Falei da arrumação. Para isso, eu fui ao Le e trouxe estas caixas, já estão meias pré-feitas, é só montarmos e vamos montá-las, pintá-las e ainda colocamos umas rodinhas para ficar impecável. Olha aqui as rodinhas. Rodinhas em todas elas impecável. e depois o Lucas pode puxar os brinquedos que ficam escondidas. Ali por baixo. Ah, então por, essa, por isso é que fez estas aberturas especiais. Claro, já era a pensar nisso. Estou sempre a pensar no Lucas que ainda está na barriga. <risos> Isso, so,